Chemu é um jogo que é envolvido em inúmeras polêmicas pois para muita gente esse game foi responsável pela saída da Sega da produção de consoles e o motivo foi o seu investimento alto 70 milhões de dólares Será que foi isso mesmo mas o game também é aclamado como obra-prima da empresa tanto que até hoje Chemu é assunto tanto o primeiro jogo ó, esse aqui Quanto o segundo que falaremos em outra oportunidade E o terceiro que é extremamente aguardado E pra falar a verdade não sei nem se esse game que vai finalizar a história Mas enfim, nesse vídeo contaremos como foi todo o processo de desenvolvimento do jogo Falaremos dos processos de criação, métodos, bugs engraçados Mostraremos como foi toda a divulgação e o hype da época Com vídeos, artigos de revistas, flyers e tudo mais Então... Vamos começar? Ó, eu tenho aqui ó, as duas versões do jogo. A versão limitada e a versão comum. Na verdade, elas são bem parecidas. A diferença é que a edição limitada Ela tem essa capinha Do jogo e eu, enquanto a outra versão só tem o jogo aqui mesmo ó, tá vendo? Mas a parte de dentro ó, Ela tem a trilha sonora Opa Ela tem a trilha sonora do jogo e o jogo? more de papel, more de papel no cd da trilha sonora não tem nada demais, ó. só o cd se você quiser ver mais fotos dessa edição de colecionador do Shemu me segue lá no instagram, eu vou postar elas bem detalhadas Beleza? Antes de mais nada é necessário saber quem é e o Suzuki. Ele é um dos mais influentes designers de jogos dos anos 80 e 90, tendo no currículo inúmeros sucessos da Sega, como Hang On, out Room, Space Hair, Afterburner, só para citar alguns. Para você ter uma ideia, e o Suzuki está para a Sega no mesmo patamar que Shigeru Miyamoto está para Nintendo nos anos 2000 ele deu todo o conceito do que seria Shemu e sem dúvida é a mente criativa por trás do jogo apresentado agora podemos começar na Game Developers Conference que é a maior reunião de desenvolvedores de jogos do planeta e que ocorre anualmente na sua edição do ano de 2014, o Suzuki falou com detalhes como foi todo o desenvolvimento de Shemu e é a partir das palavras do próprio criador que nos baseamos para fazer esse vídeo. Então vamos começar. Como foi o início de tudo? Em 1993, o Suzuki fez uma viagem à China, observando as artes marciais e os locais. Já pensando em utilizar essas informações em algum outro jogo. A partir das pesquisas dessa viagem, ele escreveu um enredo do que seria um RPG, chamado The Old Man and the Peach Tree, ou em tradução livre, O Velho Pessegueiro. Seria um jogo para Sega Saturn, ambientado na cidade de Liuang, na China, nos anos 50. O protagonista seria Tarot, e seria basicamente a jornada desse personagem até dominar as artes marciais. Mas tudo isso não passou de um rascunho. Em paralelo, outro jogo de Yu Suzuki fazia um enorme sucesso no mundo. Um dos primeiros jogos de luta poligonal, o Virtua Fighter. Por causa desse sucesso, dois anos depois, retornam com a ideia do enredo de The Old Man and the Pit Tree. Para criar um spin-off da série, trocando o protagonista... Tarot, pelo protagonista de Virtua Fighter, Akira Yuki, esse seria um jogo de RPG e seu nome Virtua Fighter RPG, ao longo do tempo a história não se encaixava no enredo de Virtua Fighter e precisava da criação de personagens originais, em razão disso Virtua Fighter RPG saía de cena, dando lugar a Shemu, mas não como conhecemos hoje, esse jogo seria também para a Sega Saturn e fazendo uma breve comparação as semelhanças físicas sim entre Hazuki de Shemu e Akira Yuki, de Virtua Fighter. O mesmo ocorre com Landi e Lao Chan. Lembrando que esse RPG contaria o passado de Akira Yuki. Teria 11 capítulos e em média 45 horas de gameplay. As imagens ao fundo são da primeira versão desse jogo. Só que apesar do Sega Saturn se dar muito bem por aqui no Japão, com jogos voltados ao público japonês, no ocidente ele respirava por aparelhos, forçando a Sega a a agilizar o projeto Katana que daria origem ao todo poderoso Dreamcast e por causa dessa nova plataforma a equipe de Yu Suzuki mudou Shemu, que ainda não tinha esse nome né? para esse novo console ah, existem referências a esse período a partir de uma marca de cigarros chamado Katana que aparece bastante no jogo com a nova plataforma, o jogo mudaria de nome novamente, sendo batizado de Projeto Berkeley e apresentado ao mundo em 1998 num CD com um vídeo em CGI, esses que vocês podem ver ao fundo, o CD com esse vídeo vinha junto com o jogo Virtua Fighter 3 TB, que era uma espécie de atualização de Virtua Fighter 3, eu tenho o jogo aqui e vocês podem ver o CD, esse momento se torna histórico, pois é revelado o nome Shemu ao mundo, mesmo que as imagens sejam bem diferentes do resultado final, e com mesclas de cenas que nem aparecem no primeiro jogo, Shemu sobre seu nome final foi mostrado ao mundo pela primeira vez em 20 de dezembro de 1998 no Salão Nacional de Convenções em Yokohama. Nesse ponto em desenvolvimento, a maior parte do jogo ocorreu na China e possui quatro personagens principais. É possível ver toda a explicação na edição 51 da revista Next Generation. Algo interessante é que a cidade de Dobuita em Yokosuka, que acontece todo o primeiro jogo, não aparece nesse período de divulgação de Chemu, a cidade só é citada em meados de 1999. Chemu foi um jogo ambicioso e permanece até hoje como um dos projetos de videogames mais caros já concebidos. Quando o projeto foi divulgado pela primeira vez, foi dito que envolve três capítulos, que se transformaram em um épico de 16 capítulos, a ser lançado como um jogo no início de 1999. Nenhuma data de lançamento foi dada, e o prazo estendido várias vezes, como veremos a seguir. Tudo isso foi dito na época pelo próprio Yu Suzuki, para a revista Edge, edição número 82. Na Tokyo Game Show de inverno de 1999, o Suzuki adiaria o lançamento do jogo e anunciaria que o jogo seria dividido ao meio. Somente os Estados Unidos teriam a versão integral, mas apenas no ano 2000. Esse anúncio foi divulgado na revista Arcade número 7. A data de lançamento da primeira parte passou a ser 5 de agosto de 1999. Com a segunda parte chegando antes do Natal. A revista Edge número 72 passou essa informação em um anúncio com imagens do jogo, mas essas datas de lançamento mudariam novamente para 28 de outubro e a segunda parte para alguns meses depois. Mas para dar uma acalmada nos fãs, na data revelada inicialmente no dia 5 de agosto, foi disponibilizada uma demo do jogo chamada Watts Shemu, ou o que é Shemu, essa demo era diferente do jogo em muitos aspectos, primeiro que o objetivo da demo era encontrar o então diretor da Sega, Hidekazu Yukawa, e depois de encontrá-lo ter que capturá-lo, já que ele corre desesperado por Dobuita, e nós temos que defender o tiozinho de uma gangue ainda, e o final é bem estranho, Hidekazu acorda em uma sala cheia de Dreamcasts encalhados, e descobre que tudo não passou de um sonho. Seria uma premonição do destino do console? Nessa demonstração, o suéter de Rio é diferente. Ele pode agachar e alguns NPCs e cachorros travam alguns caminhos. É uma demo bem linear, mas vale pela curiosidade. Segundo a edição número 8 da revista Dreamcast Monthly, os 16 capítulos de Shemu, Seriam divididos em três jogos Mas se até hoje a gente não tem certeza se isso de fato é o que é Imagina em 1999, não é verdade? Para mim, uma matéria chutando o que poderia vir a ser No dia 30 de setembro, a SEGA anuncia novamente que chamou seria adiado na revista ed de novembro de 1999 a culpa é colocada na inteligência artificial dos inimigos e NPCs além da rotina de tempo e clima só que vou dar uma defendida tá realmente essas coisas ficaram impressionantes no game para a época e até hoje segura aí que ainda falo disso nesse vídeo a Neura pelo lançamento desse game era tão grande que quando anunciaram que Shemu chegaria no inverno de 2000 na Europa, foi até motivo de chacota. A alegação da SEGA Europa via Mastertronic, era que havia uma quantidade absurda de legendas a serem traduzidas, e a versão europeia realmente ficou dividida, primeiro os discos 1 e 2, depois os discos 3 e 4. Em razão de todo o falatório em cima do grande atraso, algo inesperado aconteceu, anteciparam a data de lançamento do jogo no Japão para o dia 29 de dezembro de 1999 a Dreamcast Magazine número 4 deu destaque a essa notícia e olha o impacto desse game na vida da SEGA só de oficializar que o jogo sairia fez as ações da SEGA aumentarem em 5% pronto o jogo foi lançado agora é hora de falar do jogo em si vamos lá o nome completo do jogo é Shemu Itchou Yokosuka traduzindo seria Shemu capítulo 1 Yokosuka que é o nome da cidade que passa o capítulo a história fictícia de Shemu começa no dia 29 de novembro de 1986, na perspectiva do protagonista, Rio Hazuki, que ao voltar para casa, para o dojo da sua família, ele testemunha seu pai e Hazuki lutando contra um homem chamado Landi. Detalhe, tá? Na versão japonesa, ele se chama Shur que está vestido com trajes chineses, e ele exige que entreguem um item para ele, chamado Dragon Mirror, ou Espelho do Dragão Rio intervém na batalha depois que seu pai é derrubado, mas é ferido por um golpe de Landi e seu pai se recusa a revelar a localização do espelho, Landi levanta Rio do chão e ameaça matá-lo com o um golpe final, o que leva Yao a revelar a localização do objeto, depois que os capangas de Landi recuperam o espelho, ele pergunta a Yao se conhece um homem chamado Chunin A resposta não agrada a Landi, que o mata. Enquanto Ryo está ferido no chão do dojo, Landi e seus homens deixam a casa dos Hazuki. Quando Ryo se recupera, quer se vingar pelo assassinato do seu pai, e começa as investigações sobre o um incidente com o povo local da sua cidade natal. Esse é o enredo inicial de Shemu. Mas e o jogo? Como é? Shemu é é um jogo diferente de tudo que se via até então. Era mais que um RPG. E era diferente de um sandbox. Além de ter vários elementos em sua jogabilidade. Tentando simular a vida cotidiana das pessoas na década de 80. Também tinha puzzles, lutas, corridas, colecionáveis. E ao mesmo tempo era bem fácil de jogar. E assimilar. O que mais chateou o público ocidental era que a maior parte do jogo era de exploração, e muita, mas muita conversa com as pessoas, e pouca ação, além de ter mini-jogos que em nada avançam a história. O legal para quem é fã da Sega é que o jogo possui vários jogos completos de fliperama, como Space Hair e Hang On. O que mais chamou atenção até para mim quando joguei pela primeira vez era que cada NPC tinha várias frases, e que era possível conversar com todos. Mesmo que em nada ajudassem na história, a inteligência artificial era notável. Além, é claro, de poder interagir com quase tudo no game, o que às vezes causava algumas consequências. Shemu é dependente do relógio, tem um ciclo completo de dia e noite. Com alguns eventos que ocorrem apenas em um período do dia. E chega a ter eventos que ocorrem apenas em um período do ano. Mas nós jogadores não estamos sempre presos pela data e hora é bem possível ficar meses no jogo na mesma área, se planejava que esse tempo gasto influenciaria nos jogos posteriores bom, isso a gente sabe que não aconteceu o clima do jogo também é variável mas depende da época do ano em que o jogo se passa Para você ter uma ideia, foi baseado nos padrões meteorológicos do mundo real na década de 80 algo inovador foram os quick time events aliás, foi uma melhoria deles já que eram usados nos jogos de fumo motion video mas não eram utilizados em outros tipos de jogos ao contrário de ficar parado e dispensar as mesmas linhas de diálogo como é a maioria dos RPGs os personagens não jogáveis de Shemu vivem sua vida de acordo com a semana de trabalho de cinco dias e trabalhando apenas de manhã nos sábados como é a maioria dos locais aqui no Japão deixando suas casas para começar a trabalhar almoçando e voltando para casa no final do dia a equipe de desenvolvimento também garantiu que cada NPC tenha seu próprio nome, idade e hobbies, e os personagens também reagiam ao clima, como alguns tirando os guarda-chuvas quando começa a chover por exemplo. Você percebeu que Shenmue tem muitas informações, pois é, vamos falar de todos os metadados incluídos no jogo, Shenmue precisava de mais de 50 CD-ROMs, tamanho o nível de detalhamento e da inteligência artificial dos NPCs e animais, mas a versão final teve apenas 3 GD-ROMs, Mídia do Dreamcast, o que foi feito para comprimir todos esses dados? Utilizou-se uma técnica chamada Magic Maze, que criava as portas, árvores, rochas, ou seja, tudo que não se mexesse e permanecesse no local. Seria a responsabilidade dessa técnica que consistia no seguinte. Era mais ou menos um copia e cola, digamos assim. Um exemplo, portas iguais seriam gravadas como apenas um arquivo. E utilizadas conforme fosse necessário aquele tipo de porta. Outra técnica foi a Magic Room. Que simulava o interior das construções e a geração algoritma do clima. Como se fosse fiel aos anos 80. Outra técnica para economizar espaço utilizado em Shenmue foi o compartilhamento de movimento que consistia em mesmo que um esqueleto e a aparência de um personagem fossem diferentes o modo de caminhar seria o mesmo fantástico né? bem, nem tanto assim esse mecanismo criou algumas bizarrices como homens andando como se fossem mulheres por exemplo e outra coisa gatos e cachorros andando como se fossem seres humanos com as patas traseiras como se fossem pernas já que estamos falando de bugs Vamos falar de um que aconteceu Pela fantástica inteligência artificial dos NPCs Primeiro, explicaria o funcionamento da IA. Cada personagem não jogável Tem um script a seguir Como por exemplo Acordar, ir ao trabalho, comer Tudo em horários definidos Ok? Um dia, Suzuki percebeu que todos do distrito do armazém haviam sumido. E ninguém conseguia encontrar esses personagens. Até que encontraram todos em um combine. As famosas lojas de conveniência japonesas. Mas por que, que isso aconteceu? Bom, se você não conhece um combine. Vou te falar. Eles são pequenos, tá? Tem de tudo. Mas são espaços de 40 metros quadrados mais ou menos. Pois bem. Pela manhã todos os NPCs são programados a irem no combine como a maioria dos japoneses reais faz só que o combine ficou congestionado e eles não conseguiram sair a solução foi aumentar o tamanho da porta automática e limitar a entrada de personagens na loja de conveniência outra curiosidade aliás duas curiosidades sobre a Coca-Cola Shemu. Conseguiu muitas coisas que nenhum outro jogo havia conseguido. Uma delas foi um acordo de marketing com a Coca-Cola. As máquinas que vendem as bebidas. As famosas Vending Machines. Teriam tanto os refrigerantes da marca. Como as imagens. Só que a Coca-Cola Company. Não colocava máquinas em estradas, isso fez com que a Sega tivesse que mudar várias máquinas de local para ficar de acordo com as normas da empresa de bebidas. A segunda curiosidade é que o acordo foi só no Japão, por isso as versões ocidentais têm refrigerantes sem marca e o Suzuki conta que o maior desafio do desenvolvimento de Shenmue foi o gerenciamento de projetos mais de 300 pessoas trabalharam no jogo ninguém na Sega tinha experiência para trabalhar com tanta gente na época não havia internet portanto as ferramentas online de gerenciamento também não existiam acreditem utilizaram papel e caneta e uma planilha do Excel que chegou a ter mais de 10 mil itens mostrei para vocês a embalagem da versão japonesa do jogo só que tem as outras apesar de todas serem bem parecidas a ilustração da capa é a mesma para todas as versões o que muda mesmo é a contra capa aqui no Japão tiveram alguns flyers promocionais do jogo olha só como eram bonitos e por fim deixarei passando todas as artes conceituais dos personagens do jogo mas como sempre o vídeo não acaba por aqui. Quero saber de você, quais são as suas lembranças de Shemu. Você tá ansioso pelo lançamento de Shemu 3? E me fale também o que eu esqueci de falar sobre o primeiro jogo da saga. Eu sou o Isui, obrigado a você que viu o dia até aqui e até mais.